Salve, galera! Estão aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 20 no canal pra vocês, pessoal. Bom, a gente tá vindo com o conteúdo do Ultimate Team aqui pra vocês, galera. É o seguinte, é... a gente vai fazer um jogo de Squad Battles aqui. Ah. Galera, então, eu cortei aquela parte que ele estava atualizando, beleza? Agora a gente vai prosseguir com o vídeo aqui. Tá, a gente vai jogar Squad Battles, galera, só pra... Pra recolocar vocês aí, pra vocês saberem o que a gente vai fazer, tranquilo. Mas antes a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver as transferências. Eu tenho dois itens aqui. Opa! Lista de transferência. Deixa eu ver se algum deles vendeu. Cara, o servidor tá uma. Nossa senhora! Não vai, mano! Não vai direito nem com reza brava! pelo amor de Deus tá horrível o servidor ó que demora mano deixa eu voltar aqui cara já deu pau de novo já mano ah agora foi Ninguém comprou. Vamos postar ele de novo. Nossa, cara, tá horrível, cara. Não tem como fazer. Ah, agora foi. Vamos colocar aqui 12 horas. Vamos listar. Ok. Esse cara aqui eu vou colocar 700, cara. Pra gente ver se a gente consegue vender ele. Ok. Deixei na loja aqui. Galera, a gente tem dois pacotes. Tá, você parece que tem alguns itens pra gente iniciar. Ok. A gente tem dois pacotes ouro aqui e a gente vai abrir agora, pessoal. Ah, agora eles vieram. Ai que bosta. Hum, deixa eu ver. Potente, Liga do Manager. Uniforme. Forme. Ok para mandar tudo isso aqui para Pro clube Temos mais um pacote aqui, galera Eu já tinha tentado abrir um pacote Mas o servidor tá muito ruim, cara É por isso que tá dando esses pau aí Ok, vamos abrir esse pacote então Vamos ver se é de jogador Vamos ver que jogador que vem Vamos lá, galera. Torcida, torcida pra uma coisa boa. Ó, apareceu aqui, tá? Lixo. Lixo. Vamos vender. Vamos vender. Já vamos lá no clube lá, já vamos vender. Ó, apareceu um meia aqui. Mais ou menos. Preparador. Cortinha, uniforme, um emblema. Esses itens aqui veio do... Do draft que eu fiz, meu primeiro draft. Tá. Deixa eu vir aqui... Vou lá no meu clube, já vou colocar aqueles caras pra vender já, velho. Lube aqui, direto. Esse daqui eu acho que não dá pra me vender. Cara, porque eu acho que eu tenho que mandar primeiro o elenco para depois poder vender ele. Mas eu acho que nem dá pra vender ele Deixa eu ver aqui Nem dá pra vender esse cara aqui Deixa eu jogar de novo pra cá Diego Lopes o Diego Lopes dá pra vender Será que é vantagem dele? Acho que não, né? Espanhol 1, espanhol 1, Espanha, acho que não é vantagem não. Não vou vender ele não. Deixa eu mandar um Turan pro clube. Vou pegar aqueles pratinhos lá, Vou Mandar todos aqueles prata pra cá. eu vim aqui vendo de todos esses caras aqui vem alemão também não dá cara que demora francês Vou mandar ele pra cá esse meia aqui cara setenta e um de ritmo ele é italiano se não me engano é espanhol frança na real não tem nenhum frança espanha dois Tem cara aqui, bosta. Vou jogar esse cara para transferência também. Vamos enviar para transferência. Transferência. Vou mandar esse outro aqui também para transferência. Que demora, cara. Vamos dar esse outro aqui para transferência também. Setenta e quatro de zaga, um bolzinho. espanhol. Acho não é da boa. Não. Não, não vou vender esse cara aqui também. É ah, para transferência. transferência. Tinha que achar um jeito mais fácil de fazer isso, cara. Aqui tá muito ruim, entendeu? Eu tenho que ficar fazendo tudo isso daqui. Nossa, é muito empenho, cara. Meia, yeah, Portugal. tá aqui não tá com nada tá, filho não dá esse daqui não dá esse zagueiro aqui também não tá com nada deixa eu ver esse moçoró aqui é meia, mas meia já tô suave, cara. 76 Ele é brasileiro, por elas, cara. Central. Aqui tá melhor. Se tiver outro meia brasileiro, daí até que vale a pena. Esse cara aqui Deixa eu mandar Esse cara não dá Deixa eu ver esse outro aqui Varela Zagueiro. Paulinho do atacante. Zagueiro Argentino, cara. Zagueiro argentino não tem muito sentido. Meia Central. Italiano, Romênio. Zaga. Central Romênia, não tem ninguém da Roma aqui. É porque... pra lista de inserência. Esses jogadores são desnecessários. No... Só fica fazendo número aqui. Eu não quero ficar fazendo um número. Vamos, vamos, vamos. Centravante Joga um centravante Então Não dá Que droga né Deixa eu ver Esse zagueiro aqui mano ele é inglês. Só tem espanhol aqui. Pior que se tirar esse cara aqui. Também não vou mexendo no que tá bom, né, velho? Vamos ver quem mais vai mandar, ponta esquerda, setenta e cinco, também não dá, vou enviar o clube aqui, deixa eu ver outro, Central Domingos Italiano Esse atacante aqui, ó, vou mandar Devolve ao clube, não dá pra transferir Não dá pra Colocar na, na Transferência Esse cara aqui, deixa eu ver se dá Também não dá, devolve ao clube esse domingos aqui, espero que isso aqui também não dá, velho. Merhelema. Não dá para vender ninguém desse negócio aqui. O direito, mas o outro lá é melhor. Esse goleiro aqui, deixa eu ver se dá pra vender. Ele também não dá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse cara se dá pra vender. Eu acho que os caras que para pra vender já era, já. Que roça. Deixa eu ver esse goleiro aqui pra ver se não dá pra vender. Também não dá. Complicado, hein? Complicado, hein, time? É, galera, acho que vai ter que ser isso daí, né, velho? Squad Battle vai ter que ficar pro próximo vídeo, pessoal. Cara. Ponta esquerda, zagueiro. Deixa esse meio central aqui, velho. Pessoal, vai ter que ficar pro próximo, deixa eu ver aqui, uniforme, ver se a gente pode mudar alguma coisa do uniforme, que seja mais massa. Acho que não tem nenhum uniforme da hora. A mais massa é isso daí que eu coloquei, deixa eu ver os alvos que chegaram. Não tem nenhum, não. Esse daqui é o melhorzinho. Então fechou, galera. O próximo vídeo vai ser do Squad Battles, beleza? Pessoal, eu não vou mexer aqui, cara. Eu só, na verdade, eu só vou colocar esses caras para vender aqui, ó. Vamos comparar preço aqui. Vamos listar ele. Comparar preço. Os caras estão vendendo a 300, 300, 300. Colocar ele a 350. Ok. Vamos listar esse cara aqui, comparar preço. Vamos ver quanto que os caras estão pagando nele. Ó, 2,200. Tá bom de preço, hein? Colocar 900, então inicial dele: 900. Comprar já 13 mil, 12 horas. Ok, vamos listar isso daqui também. Isso aqui eu acredito que não vale muita coisa. Tá? 250, 250. Vamos colocar 250 inicial. Daí é bem fraquinho Nossa, Deixa eu ver se atacante aqui Nossa senhora, esse atacante aqui deve ser muito ruim cara. 150 Vamos colocar 150 Porque né, cara é Horrível isso Parar preço Nenhum lance, cara. Vou colocar o valor de 250 aqui, só para despachar ele logo. Deixa 12 horas aí. Talvez apareça alguém, né, velho? Vai que numa dessa. Esse cara aqui também, vixe, 150. 50, 12 horas. Esse zagueiro aqui, deixa eu ver. Ó, os caras, viagem na maionese. Meio pouco. Colocar 600 nele, né? Não, 500, 500 para iniciar. Só pra nós ver a briga. Ok, beleza, está listado, então, pessoal, era isso que a gente ia fazer, hoje. na verdade a gente ia jogar, né, velho, mas não dá tempo, né, cara, não dá tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado, se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Lá no Instagram, cara, eu falo tudo sobre o canal e a página, então me segue lá, que lá sempre é sempre a fonte da informação de tudo que rola aí no canal, beleza? Valeu, galera, eu vou indo nessa, muito obrigado pela sua presença. Conto com vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos, comenta embaixo interage com a gente, beleza, galera? Valeu, fui!